olá meu nome é luiz cândido eutise bem-vindo ao canal a verdade sobre disfunção erétil nesse vídeo eu vou te mostrar cinco alimentos que além de melhorar suas ereções trazem um enorme benefício para a sua saúde fique até o final pois cada alimento tem uma receita específica e você aprenderá como consumir e se beneficiar destes alimentos mas antes eu quero te pedir para curtir comentar compartilhar e ativar o sininho das notificações Assim quando sair um novo vídeo com dicas e sacadas para aumentar suas ereções e apimentar seus relacionamentos amorosos, você será o primeiro a saber. Com os constantes efeitos colaterais dos remédios químicos para disfunção erétil. Como dor de cabeça, congestão nasal, problemas de visão, dispepsia ou indigestão, aumento da pressão intraocular, arritmias ventriculares, entre outros. Cada vez mais homens procuram remédios naturais para combater a impotência sexual, suas vantagens são muitas. Não tem contraindicações, pois eles vêm da natureza, não são evasivos como as cirurgias de prótese peniana. Não causam dor como as injeções aplicadas diretamente no pênis. Não trazem dependência química como as pílulas, além de melhorar a saúde no geral. Os alimentos e as receitas do vídeo, eu tirei de um método natural e comprovado. E caso queira conhecer esse método, que vai te explicar tudo isso e muito mais. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Clica lá conheça um método, que além de aumentar suas ereções vai te ajudar a combater disfunção erétil, sem pílulas, sem suplementos químicos ou cirurgias, clica no link da descrição e confere, ok? Mas vamos agora aos alimentos naturais. Eu vou listar aqui 5 alimentos que são considerados remédios naturais para a disfunção erétil. Caso queira melhorar suas ereções tudo o que tem a fazer é acrescentar esses alimentos no seu dia a dia, com as receitas que eu vou te passar no final do vídeo. 1- um, Alho. Ajuda a combater problemas de ereção, por controlar a pressão, baixar o colesterol ruim, pois isso melhora o desempenho sexual. Estes são alguns dos benefícios que o alho traz à nossa saúde. De acordo com o estudo do London Bridge Hospital, no Reino Unido, o alho contém alicina, que ajuda com que o pênis receba mais sangue. Este efeito benéfico sobre a circulação sanguínea estende-se a todo o corpo, algo que não acontece com as pílulas para o tratamento da disfunção erétil. A receita para consumir alho você verá no final. 2. Cebola. Não é de hoje que conhece-se o potencial afrodisíaco da cebola, senão que ao longo destes séculos a cebola tem sido usada com finalidades sexuais. Tanto que, na antiga Roma consumia-se para aumentar o libido, e na Idade Média foi proibida em muitas casas religiosas justamente por isso. A cebola possui numerosas propriedades naturais, entre elas encontramos um aumento de libido e uma melhora na performance sexual, tanto para homens como para mulheres. No final tem uma receita de xarope de cebola, muito fácil de fazer, aguarde. 3, o gengibre. Possui uma série de propriedades benéficas ao corpo. Especialmente para a circulação sanguínea. Além disso suas vitaminas e nutrientes funcionam como antioxidante, combatendo o acúmulo de toxinas no sangue. O gengibre tem propriedades anti-inflamatórias, ajudando na impotência causada pelo inchaço da estrutura genital masculina, como próstata, uretra e dutos seminais. Veja no final algumas formas de consumir o gengibre. 4 – Sementes de melancia. O componente da fruta é conhecido por ser dotado de várias propriedades diuréticas, ajuda a combater o inchaço causado. Pela retenção de líquido no organismo, tem propriedades antioxidantes e energéticas. Propriedades que auxiliam o tratamento de dislipidemias, também conhecidas pelo nome de hiperlipidemias, caracteriza-se pela elevação dos níveis de gorduras, lipídios, no sangue, especialmente de colesterol e triglicerídeos. No final tem uma receita simples para consumir as sementes de melancia. 5- Cenoura a maioria dos benefícios da cenoura pode ser atribuída ao bitacaroteno e às fibras esta raiz é também uma boa fonte de agentes antioxidantes além disso a cenoura é rica em vitamina a vitamina c vitamina k vitamina b8 ácido pantotênico ácido fólico potássio ferro cobre e manganês são vitaminas que ajudam também a combater impotência sexual masculina agora vamos às cinco receitas alho para que o alho funcione, os médicos britânicos recomendam comer de 2 a 4 dentes de alho por dia. Você pode triturar os dentes de alho e misturar com mel, isso facilita o consumo. Cebola. Pique a cebola e frite-a em manteiga, que seja uma cebola de tamanho médio. Depois adicione mel fresco e misture. Coma uma colherada deste preparado todas as manhãs. Gengibre. Uma forma de consumir é adicionando raspas de gengibre na comida. Outra é através de um chá. Coloque 300 mililitros de água e um pedaço pequeno de gengibre picado em uma vasilha. Ferva por 15 minutos e deixe descansar por mais 10 minutos. É recomendado tomar duas doses por dia. Há relatos de azia, diarreia e desconforto estomacal após o consumo de gengibre. Neste caso, ele deve ser excluído da dieta. Sementes de melancia recomenda-se colocá-las em uma assadeira e levar ao forno em 180 graus durante 15 minutos entretanto ao atingir a metade do tempo é bom dar uma mexida na forma para que as sementes fiquem igualmente crocantes cenoura suco de cenoura leva apenas três ingredientes uma cenoura grande sem casca água e açúcar no liquidificador bata a cenoura e a água até ficar homogêneo coe, e adicione açúcar a seu gosto está pronto Espero que tenha entendido a importância desses alimentos para aumentar suas ereções e combater disfunção erétil. Veja o vídeo quantas vezes achar necessário. Agora caso queira conhecer o método natural e comprovado. Que vai te ensinar tudo isso e muito mais, para aumentar suas ereções. Clica no link abaixo na descrição do vídeo. Ok? Esse mesmo método natural, já ajudou milhares de homens a afastar o fantasma da impotência. Clica, confere e aproveite os dois bônus do método, enquanto estão disponíveis. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho das notificações. Assim quando sair um novo conteúdo você será o primeiro a saber. Mais um lembrete clica lá no link da descrição. Conheça um método natural e comprovado para impotência e aproveita para ganhar os bônus enquanto é tempo. Obrigado por ter ficado até aqui e nos falamos em um próximo vídeo.